Então se deu a primeira separação dos Elfos, pois a gente de Ingwë e a maior parte das gentes de Finwë e Ewë foram persuadidas pelas palavras de seus senhores e ficaram dispostas a partir e seguir Oromë. E esses ficaram conhecidos para sempre como os Eldar, pelo nome que Oromë deu aos Elfos, no princípio em sua própria língua. Mas muitos recusaram a convocação, preferindo a luz das estrelas e os amplos espaços da Terra-média às rumorosas árvores. E esses são os Ávari, os Indesejosos, que foram separados, naquele tempo, dos Eldar e só os encontraram de novo depois que muitas eras se passaram.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 Os Ávari eram um ramo dos Elfos que se recusou a embarcar na Grande Jornada. Em Sindarin, Ávari significa Indesejosos, ou Os que Recusam. Os Elfos originais que despertaram em Cuivieni somavam 144 em 72 pares, e estavam divididos em três clãs. Os Minyar, que tinha 14 membros os Thatyar, que tinha 56 membros, e os Nelyar, ou Lindar, que tinham 74 membros. Essas permaneceram as proporções aproximadas da população élfica até a época do convite do Vala Orome aos Elfos para virem a Valinor. Os Elfos entraram em um grande debate sobre seguir Orome para o Oeste a maioria dos Elfos foi persuadida a empreender esta grande jornada, incluindo todos os Minyar, metade dos Thatyar, e um pouco menos de dois terços dos Nelyar. Esses Elfos que aceitaram o convite tornaram-se conhecidos coletivamente como Eldar, e seus clãs passaram a ser conhecidos por novos nomes. Os Minyar tornaram-se os Vanyar, os Thatyar tornaram-se os Noldor, e os Néliar tornaram-se os Teleri. Aqueles Elfos que se recusaram a fazer a Grande Jornada foram chamados de Ávari e não foram contados entre os Eldar. Sua população inicial incluía um pouco mais de um terço de todos os Quendi e foi dividida igualmente entre os Tatjar e Néliar. Alguns deles, especialmente aqueles que moravam mais longe das águas de Cuivienen e vagavam pelas colinas, não tinham visto Oromë em sua primeira vinda, e conheciam apenas rumores vagos e temerosos dos Valar. Mentiras de Melkor sobre Oromë e Nahar talvez tenham tido um papel. Muitos, portanto, se recusaram a partir de suas próprias terras, e se espalharam gradualmente pela imensidão da Terra-média. De acordo com uma tradição, seus líderes eram Moroe dos Thatyar e Nurwë dos Nelyar. Eles foram posteriormente conhecidos pelo nome de Os Indesejosos, porque recusaram a convocação. Não se sabe até que ponto os Thatyar e Nelyar entre os Ávari retiveram seus nomes de clã originais após a primeira separação, mas eles retiveram uma memória da existência dos antigos clãs e sua relação com seus primos Eldar. No início da Grande Jornada, os Eldar superavam os Ávare por uma margem considerável. No momento em que a Grande Jornada terminou e Tolerécia estava permanentemente ancorada na Baía de Eldamar, as proporções haviam se invertido, com os Moriquendi, Elfos Escuros, incluindo aí os Humaniar, que não eram de Aman, superando os Amanyar, que eram de Aman, em quase tanto quanto os Eldar originalmente superavam os Avari. Acredita-se que alguns dos Ávari foram corrompidos por Melkor, ou se tornaram maus e selvagens na natureza, nos tempos antigos para se tornarem os progenitores da raça dos Orcs. E, logo depois, as criaturas malignas chegaram até mesmo a Beleriand, pelos passos das montanhas ou pelo sul, através das florestas escuras. Lobos havia, ou criaturas que caminhavam em forma de lobo, e outros seres cruéis de sombra, e entre eles estavam os orques, os quais mais tarde levaram ruína a Beleriand. Mas eles eram ainda poucos e medrosos e apenas farejavam os caminhos da terra aguardando o retorno de seu senhor. Donde vinham ou que eram, os Elfos não sabiam então, pensando que talvez fossem os Ávare que tinham se tornado maus e selvagens nas matas, no que chegavam perto demais da verdade. Com o tempo, muitos Ávare vagaram para o oeste. Alguns se misturaram com os Nandor dos vales do Anduin, e outros entraram em Eriador. Algum tempo depois que os Lyquend se estabeleceram em Beleriand, alguns Ávares se infiltraram em grupos pequenos e secretos em Beleriand, vindos do Sul. A maioria desses Ávares permaneceu secreta e isolada dos outros Elfos, vivendo em cavernas e nas profundezas das florestas, mas raramente um Ávar seria aceito na Sociedade Sindarin. Alguns árvore vagaram pela floresta escura e sombria de taur im -duinath. Esta era chamada de Floresta entre os Rios, pois estava localizada entre o Sirion e o Gelion. A floresta escura e sombria se estendia por uma vasta área de terra ao sul do Andram. Ninguém, exceto alguns árvore, chegou a vagar por lá. O nome tauro im duinath está em Sindarin, consistindo de Taur, floresta, mais Im, entre, mais Duin, rio, mais Ath, sufixo coletivo plural. Na versão revisada do segundo mapa do Silmarillion, aparecem os nomes Taur e Melegrin, Floresta das Grandes Árvores, e Taur na Charadrim, Floresta do Silêncio do Sul, para esta mesma região embora não se saiba se eles pretendiam ser substitutos ou nomes alternativos. Na Primeira Era, disse que os Ávari viam os Eldar com ciúme e desdém, e os tratavam com hostilidade e até traição, devido à sua herdada amargura profunda. No entanto, isso parece ter variado entre diferentes grupos de Eldar e Ávari, Disse que os Tatarin Avari não gostavam especialmente dos Noldor que retornaram de Aman, acreditando que eles eram desertores. Mas os Nelarin Avari estabeleceram relações próximas e amigáveis com seus parentes Nandor e Sindar, particularmente em Eriador e nos Vales do Anduin, a ponto de muitas vezes se fundirem, como com os Galadrim. Os Edain que viajaram para o Oeste, encontraram pela primeira vez os Ávari entre todos os Elfos, e foram ensinados em sua língua, que influenciou a deles. Eles ensinaram aos Homens muitos dos ofícios básicos da civilização, embora o ofício dos Eldar superasse o dos Ávari, ainda mais do que o dos Ávari superava os Homens Primitivos. é dito que nenhum ávare foi encontrado a oeste das Montanhas Nevoentas durante o final da Terceira Era. Em A Guerra das Joias, volume 11 do History, são mencionadas seis tribos de ávare na Terceira Era. Seus nomes são todos cognatos da palavra do quenya primitivo, Quendi, os falantes. Kindi, Quindin, Huenti, Windan, Kinlai, Peni os Ávari tinham muitas tribos e línguas variadas, amplamente separadas umas das outras. Os nomes mencionados há pouco são as únicas palavras do Ávarin já mencionadas pelos Mestres da Tradição. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos os Secretos e Furtivos Ávari, os Indesejosos que não seguirão os Valar rumo às Terras Abençoadas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir,